Missão dada é missão cumprida 19 de janeiro de 2022 br 58 que liga Redenção do Pará A Santana do Araguaia no Pará, Mato Grosso, onde vocês queiram ir Há 30 anos nós passávamos Em cima daquilo lá, ó Há 30 anos, olha lá Hã? Vocês estão vendo, né? Pois é, olha lá Aí. Aí entrou um doido Na presidência da república, não tem? O tal de Jair Messias Bolsonaro E fez isso aqui Fez essa, tá fazendo a outra, a outra tá em construção Derro 5.8 Viu? É Esse vídeo eu fiz aqui foi só pra mostrar pra petezada Que o homem é fera Ele é doido mesmo, e aí é o doido que eu quero que continue é. Esse vídeo eu não quero que chegue até o presidente Bolsonaro Não, não, o meu último encontro com ele não foi muito legal Ele tava muito metido Agora o, o, o ministro Tassizo, o dia que eu ver Eu quero dar um cheiro bem no surraco dele Que o ministro top Tacizo de Freitas Esse é o cara, ó aí o que, que vocês fizeram na BR-158? Chupa, petezada. Continuando na BR-158, aí aqui a outra fonte. Hã? Já foi sentada aos os trem. É, é Bolsonaro que tá fazendo, viu? Ministro Tarcísio, parabéns, aí. Hã? Que um dia tá pronta. Chupa, seus magotes. Pra finalizar, há 30 anos nós passava aqui, ó. Há 30 anos. Aí o Bolsonaro, não tem? Vai voltar o ministro Tarcísio, não tem? Fizeram isso aqui, ó. Aí, ó. Faltou botar as asfalto Tá pronta. Tão vendo, né? Olha Como é que faz? Tem como tirar esse homem. tem que continuar. Hã? Chupa. Magote. o 58 Obrigado, presidente. Obrigado, ministro Tarcísio.